senhores e senhoritas vamos então esta rodless, que é a, a que mais está próxima da da objetiva ela está meio amarelada ok eu vou colocar uma luva né, para podermos estar vendo qual o problema nessa rodless, essa luva aqui já era é vou dar uma pausa aqui enquanto eu calço a... bom, vamos montar essa ótica ele está com as odless bem sujas mesmo né? então a priori vamos dar uma limpada nelas, né? vamos ver se eu consigo mostrar como que ela está suja, vendo? Mancha vermelha, né? Também tá suja, como todas elas. Então vamos por aqui no isopropanol por um tempo, né? ela poder botonete, você pode ir esfregando ela aqui, dentro do isopropanol, não adianta ela suja do jeito que está, mas dá problema de embaçamento, está ficando clarinha, Basicamente o suficiente pegar a pinça continuando peguei a pinça então vamos Deixa eu pegar os espaçadores né No princípio eu não sei quais são as posições, né? Então vamos ir por posicionamento. Tem que observar sempre os dois lados para ver se ela não está quebrada. Essa daqui já é uma espessura menor, né? já, o diâmetro dela é inferior ao da anterior que nós trabalhamos na aula passada. Você pode fechar ela assim também na mão, né? fechar ela. Aí põe a, a visão bem próxima para ver se você consegue ver a imagem né, lá do outro lado. Isso a gente é um teste também que dá para ser feito. Ok, vamos pôr a nossa.. Vamos pôr primeiro o espaçadorzinho. Vou pegar um espaçador menor, ok? Para colocarmos aqui. Bem pequenininho, porque esse aqui ainda é um tanto quanto grande. Bom, aqui eu criei algumas, algumas situações, né? A situação da Rhodelands suja, extremamente suja, tinha até manchas vermelhas, provavelmente ou mercúrio ou sangue, né? Esse que é o perigo, você tem que trabalhar com luvas, sempre protegendo, o EPI, com a mente de proteção individual, a máscara, o óculos, enfim, daquilo que puder te proteger. Então eu tenho ali duas situações, uma situação que iniciou corretamente e depois terminou incorretamente. Eu comecei com a canaleta ali posicionando os espaçadores, ok? Se você observar da direita para a esquerda, a primeira lens no início do vídeo, da videoaula, dizia-se que ela estava um pouco suja, perfeito? Retirei as lens, não as marquei nem o posicionamento esquerdo-direito, nem quem era primeira, segunda e terceira. E as coloquei todas dentro do isopropanol, que é um ótimo solvente para limpar, tirar esse tipo de, de sujeiras em extremo. Joguei todas elas dentro da caixinha, limpei, tudo bonitinho, retirei, depois peguei os espaçadores e misturei todos os espaçadores. E na sequência eu disse o seguinte, bom, vamos pegar o menorzinho aqui, e vamos colocar se você agir desta forma no mínimo uns dois dias para você localizar qual espaçador é o primeiro o segundo o terceiro o quarto o quinto o sexto o sétimo o oitavo o nono o décimo e qual é as nove rodlands que são posicionadas dentre desses dez adores compreendeu então você vai fazer uma análise combinatória de 10 por 9, que vai ficar uns dois dias aí, posicionando a primeira para a segunda, trocando o primeiro, entendeu? Como se fosse um campeonato de futebol. Primeiro joga com o segundo, segundo joga com o primeiro, segundo joga com o terceiro, primeiro joga com o terceiro, joga... análise combinatória. Então, este procedimento não faça Pode até fazer, né? Mas vai te dar dor de cabeça, a não ser que você tenha aquela ferramenta óptica, que você vai trocando posicionando e olhando e trocando de uma forma ou de outra você tem que ir na combinação né não existe nenhum tipo de mágica para você localizar este gravíssimo erro que é misturar os espaçadores e misturar as rodas misturou é dor de cabeça ok conforme as imagens que eu estou mostrando nesse momento você pode observar a posição correta, a posição incorreta, a posição correta, a posição incorreta. Perfeito? Então, esta canaleta é justamente para você não perder o posicionamento. Pegou a primeira rodelens, limpou, secou, retorne ela na sua posição, sem mexer nos espaçadores. Depois a segunda, a terceira, a quarta, até a última rodelens a ser limpa e retornando sempre na sua posição. Após feito isso, aí sim você inicia a montagem. Nesta videoaula eu não mostrei a desmontagem, perfeito? Porque neste momento não é importante. A importância é a limpeza, a sepsia, observa bem, isso daí foi uma sepsia viral e bacteriana, tinha até restígios de mercúrio ou sangue, o isopropanol acaba com tudo isso, ok? Pode também ser 50% de éter sulfúrico misturado a 50% de formol, também é um bom asséptico. Mas ali na bancada eu tenho o isopropanol. Então, senhores, não cometam este erro. Pode até cometer, mas será dor de cabeça e ao invés de você consertar a ótica em uma, duas horas, você vai ficar de dois, três, quatro dias, dependendo da tua paciência.